O cara da Gocurti de hoje é com um baita montanhista, uma das grandes referências na América do Sul. Uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonado pela natureza. E aí? Vamos junto nessa aventura comigo e com o Fred Duclerc? Aperte o cinto, vamos junto! De Fred Fredão, cara, preparado para sair de, de com o curtir? Pô, aliás, é. é um enorme prazer, meu. Adoro esse programa, é. adoro, eu acho astral, eu acho muito legal. O, o mais legal é que acho que as pessoas interagem de uma maneira sem disfarce, sabe? É real, é bem real. Né? é, isso muito, é legal, muito legal. É muito legal, sem dúvida. Obrigado, viu, Fred? É um prazer, cara, é um prazer. Fala pra gente aqui, cara, desde garoto você com esse espírito aventureiro, é isso mesmo ou não? Cara, eu diria pra você que a gente já nasce com isso E quando você nasce é uma questão de você praticar Eu lembro de uma história muito engraçada é... Eu fui com a minha escola no Chile Morava no Chile A gente foi no passeio, cara Fomos numa região que tinha um rio, tinha um lago e tinha um paredão qual a vontade que me deu, subir aquele paredão, cara. E pra descer, não conseguia descer. Meu Deus! Tive que subir, dar uma volta enorme pra poder chegar na professora e falar que eu tava vivo. Né? Não, Mas cara, é, é, essa história é muito legal, eu lembrei inclusive agora, né? Mas esse espírito eu acho que já vem, já vem da minha família, cara. A minha mãe é muito assim, meu pai também era assim, entendeu? Muito bom, Fred. E você hoje na sua empresa, quer dizer, já são mais de 30 anos né, cara, de experiência em montanhismo, em trekking, como é que, assim, explica um pouquinho essa diferença dos tipos existentes, Fred, e assim, porque quem ouve acha que é uma coisa complexa e tal, e, e não é bem assim, né? Não, é, é, trekking é, é, é caminhar, né? É, de complexo, na verdade, não tem nada, o, que, o mais complexo, por incrível que pareça, é você decidir movimentar seu corpo, é decidir fazer algo. É decidir tirar você da tua zona de conforto. E se exercitar é muito bom, porque ajuda a mente, ajuda o espírito, é, equilibra o corpo, ou seja, é muito legal. E no montanismo a gente pratica trekking, Perfeito. né? montanismo a gente reúne várias técnicas, né? Uma delas é o caminhar, que é o trekking, a gente às vezes faz alguns rapéis, é, é, até esqui a gente faz em montanha, a gente que que ideia. Que demais. Né? É muito bom, Fred. E fala pra mim aqui, fala pra quem tá vendo aí eu Curtindo Mais, eu de cara com o Curti, quais são os locais que o Fred, nesses 30 anos de experiência no, no, em aventura, em montanhismo, em trekking, costuma levar e quem, quem já pratica ou quem está iniciando, Fred? Olha, eu me especializei, assim, minha paixão desde moleque sempre foi a América do Sul, eu tenho uma paixão enorme, assim, pela cordilheira dos Andes uhum. né? E quando eu decidi fazer o meu trabalho focado em montanha com brasileiros, e, e na América do Sul, foi a minha casa, foi ali que eu escolhi, e, gosto muito, lugares que... Na América assim são fantásticos. É, Cordilheira Huayhuash no Peru, o Peru é um paraíso, o Peru a gente tem cultura milenar, para você ter uma ideia, né? E tem montanhas técnicas, tem as montanhas mais técnicas da América e uma das mais técnicas do mundo, né? Eu falo sempre para as pessoas que para ir para o Himalaia, antes pratica aqui na América do Sul, Poxa, né? Gente. Peru é uma boa referência nisso. Aliás, os melhores montanhistas e os mais técnicos são os peruanos. Que Não, é a minha eu... escola. A minha escola Sim, é a Peruana. Não, que legal, né? eu não sabia disso. Eles são, eles têm um quintal lindo, né? São grandes glaciares, são grandes picos, é, são picos nevados. É, não Tem montanhas lá de 6 mil, como o Uascaran, mas tem outras de 5, que são assim, extremamente difíceis, mais difíceis que a Concagua, mais difíceis que o Roda de Salado, etc. Né? O outro lugar que eu gosto muito de ir, Rodrigo, são os Andes Centrais, a região do Chile, né? Lá, lá eu inicio muito brasileiro em Alta Montanha, é. que é o El Plomo, o Cerro Plomo, que é a montanha escola que a gente chama, e era uma montanha sagrada pelos Incas. Pra você tem uma sim, ideia. Sim. É muita história, pra é, mim, né cara? lá foi encontrada um, uma múmia, cara, uma criança. Né? Os, os Incas ofereciam, tinham esses sacrifícios que faziam para poder ter boa aventura, que a gente chama, né? É, independente de quem concorda ou não, mas era o ritual deles. E lá. Tinha uma múmia, quase praticamente no cume. A gente tá falando de 5.400 por aí, entendeu? 5.450, ou seja, é muita coisa. Os próprios incas já, já escalavam montanhas, né? E no Brasil, não posso deixar de falar do Brasil. Cara, a, a cordilheira mais bonita que a gente tem no Brasil é a cordilheira verde, que eu chamo, que é a Serra da Mantiqueira Onde claro. a gente encontra a Serra Fina, a gente encontra a Serra do Papagaio, e Marins da Aguaré etc Itatiaia na sua extensão ou seja uma região linda em frente a Bo... em frente a à... Mantiqueira ainda a gente tem a Bocaina que é uma outra serra muito próxima do mar muito linda e é muito legal para iniciar na... na parte do que diz respeito à aventura respeito a... a você enfrentar ou conhecer a natureza de perto né Fred sim esses lugares são eu diria que no Brasil os lugares mais adequados para se iniciar em trek o Brasil é muito grande, né? Uhum. É, independente de, de, de, de, desses lugares que eu estou citando, você tem, por exemplo, estou indo para Lavras, em Lavras tem uma serra muito bonita também uhum. e, e, e perto de Carranca, cheia de cachoeiras. Se você tem uma área verde, dá para caminhar. Aliás, dá para caminhar no seu bairro, né? Cê dá para você fazer o trek urbano que a gente fala hoje em dia, né? Mas, sem dúvida, lugares bons para você iniciar em trekking, em montanha, é a Serra da Mantiqueira, de uma maneira geral, assim, né? E, e o bacana é o seguinte, você que tá ouvindo o programa fala assim, poxa, mas peraí, cara, eu tô com eu tenho 15, eu tenho 30, eu tenho 45, eu tenho 70 anos, não importa. Não tem idade específica para você fazer, qualquer idade serve. O Fred viveu uma experiência recente aí com o pai e o filho, olha que legal isso. 60 e poucos anos e o um filho 30 e poucos é isso mesmo, Fredio? É é foi mesmo. essa experiência. Cara? cara, foi riquíssima. Eu acabei de voltar do Peru, né, na cordilheira Ywash, que é um paraíso. Aliás, o Waiwash é considerado um, entre os cinco treks mais bonitos do planeta. Né? Não dá para dizer qual é o primeiro, mas tá entre os cinco e. E no, na, América, na América é o primeiro, sem dúvida. E lá, não é que eu levo o Armando, José Armando, um, legal, um grande trecker, um grande montanista, que eu tenho o prazer de conviver, tenho convido já algumas viagens com ele. Ele tem 65 anos. Cara. Olha que demais. Carinhosamente, que demais. a gente chama de coroa na montanha. Coroa na montanha. E <risos> ele, é, ele é de um astral, é de, é de uma jovialidade curtir. É, é fantástico porque é empolgante É uma pessoa que te empresta toda essa energia A experiência, a alegria A vida é mais simples para essas pessoas Exato e A gratidão tem. de poder ter, ter a energia Ter a vontade de ir atrás de um objetivo um de desafio né? Sem dúvida E você não sabe Caminhamos nove dias de trekking Legal, e fizemos dois dias de climatação, ou seja, 11 dias de trekking. E com o filho, nada mais que legal, foi o pai e o filho. Né? Normalmente ele caminha com os ódio, dois. Né? Para mim é um privilégio, porque me inspira, né? Na verdade. Sem Lembra até da relação com o meu próprio pai. Né? Sem dúvida, não. E esse legado que fica de você passar para o filho algo positivo, algo bacana para você se autoconhecer, porque nada mais é do que você também. É com você mesmo, né, Fred? O desafio é você com você mesmo, né? Sem dúvida. Eu acho que o melhor investimento que a gente faz para o filho é saber encaminhá-lo na vida. E uma delas é saber ensinar que, que a natureza é, é um equilíbrio importante para a gente poder enfrentar no nosso o nosso dia a dia, né? Seja ele profissional, espiritual ou, ou, ou as referências que você tiver. Muito bom. E falando de referência, você é uma das referências no que diz respeito ao montanhismo na América do Sul. Como é que é isso para você, Fred? Porque é um cara que buscou isso também, essa excelência em atendimento, excelência em cumprir aquilo que é prometido, apesar das adversidades que existem durante o um percurso, entre uma viagem ou outra, enfim, a parte climática, mas é um estudioso nisso, acho que talvez isso é que tenha te colocado também como uma das referências, ou não? Olha, para mim, na verdade, ser uma referência e... não me vai desse desce em absolutamente nada, o que, o que mais me deixa feliz é... O tamanho do impacto que a gente provoca nas pessoas. Legal. Você sabe que eu tenho andado aqui não só no Brasil, é, é na América do Sul em alguns lugares. E o prazer de alguém chegar perto de você gratuitamente e mostrar um carinho, uma admiração que você nem imagina, nem espera. né? Isso realmente é gratificante. É, ser guia profissional no Brasil é, é, é, é muito difícil. Mas se você tem é, dedicação, persistência, é, tem conhecimento, como você disse, você vai atrás, você não isso isso, isso se torna real. Você foi requisitado para palestrar, na verdade, para os guias aventureiros da, do Chile, do Peru, quer dizer, é uma experiência importante para você, mas porque você é uma referência, porque você tem um conhecimento, e você sabe o que está falando, sabe aquilo que você se prontifica a fazer. E mais, as marcas também chegam nisso, que é muito importante, ninguém vai Verdade. colocar uma, uma marca colocar lá se for um cara que putz, não tem nada a ver com o meu negócio, então também tem um pouco disso, né? Com certeza, olha, eu tenho um objetivo muito grande na minha vida que é poder deixar legado, é, e legado para mim é multiplicar o meu conhecimento e multiplicar para as pessoas que caminham comigo ou se aventuram comigo na América do Sul, para a pessoa que me procura gratuitamente por alguma informação. ou um guia profissional que me procura para poder aprimorar ou algo assim no, no seu dia a dia de trabalho Com relação a marcas, claro, sem dúvida, fundamental E o que uma empresa procura é o que, que a gente devolve para ela né? E, e o que devolver para ela não são milhões de cliques na verdade, é uma é uma postura profissional, é é uma imagem sempre positiva, né? É algo cativante, é uma é uma atividades que cativam as pessoas, porque querem associar uma marca a algo nesse sentido, algo sempre positivo, né? Algo positivo para a vida e para as pessoas, né? Muito bom, Fred. E fala uma coisa, esse reconhecimento aí também ajudou você a encarar um novo desafio aí, né? Está trabalhando um livro meu né? próprio livro seu aí Como é que é como é que está sendo essa experiência aí? Qual que é a proposta cara, disso? Cara, você sabe que isso é muito interessante Porque na verdade eu tenho em vista assim Mais de um livro, né? É, pretendo escrever um romance né? e tem a ver com montanha Estou é, no processo de escrever um livro com crônicas Que demais! Né? Que, legal. É, que é muito mais do que contar a minha vida pessoal Como eu sou ou, ou, ou me promover né? Eu acho que não É um pouco mais que isso É mostrar como você pensa né? E também, claro Um livro de imagens, um livro de fotografias Que eu acho sensacional Biografia, quem sabe um dia Mas pelo menos esses três livros, um romance e o outro que está encaminhado, que é o de crônicas, causos, histórias. A gente tem muitas histórias na montanha. E uma delas é o lado espiritual, é incrível. Você escuta, ver acho... coisas incríveis. Né? Isso é uma coisa legal. Esse é um projeto realmente que tá, deve, deve sair em breve. Vamos lá então, então eu quero conhecer um pouco mais o montanhismo, um pouco mais da história do Fred Luclerc. Poder ver quais são as viagens que esse cara faz. Olha, se você não tem plano aí pro pro reveillon aí para Natal, oh, já, meu tem, amigo, é... já tem. Ah, eu não gosto de passar Natal, eu fico muito sozinho, triste e tal. Vai juntar com a pessoa, vai se conectar com a natureza, porque esse cara tem, olha, pacote incrível para te apresentar. Como é que faz para chegar no Fred do Clerc? Oh, é fácil. Você pode me acessar por WhatsApp ou você pode me acessar por redes sociais ou por meu nome no Google. Não é Fred do Clerc? Você vai achar fácil. Né? É, o meu WhatsApp é, é o 981650990 E o meu DDD é 11 Repita DDD é 11 981650990 Manda para ele uma mensagem lá para saber quais são os preparos Para determinado roteiro, trecho que você tem desejo de conhecer Começa pelo Brasil, que é grande, é maravilhoso Depois você vai para América do Sul Porque esse cara é PHD no assunto E outra coisa, hein? Continua mais que fala de longevidade, fala para trabalhar os quatro pilares, para viver mais, viver melhor. Emocional, mental, físico, espiritual. isso, faz tudo isso, né, Fred? Ah, tá tudo inserido ali, não tem como não ficar, porque é, tem a ver com vida, tem a ver você se sentir vivo. Né? A partir do momento que você se sente existente em algum lugar, em algo ou em alguém, é um meio caminho é muito bom né cara e você trabalha isso de uma maneira muito fácil né Fred ou não Sim. tem alguma coisa que você queira melhorar dentro desses pilares não né? na verdade eu dou muito quem viaja comigo por exemplo eu estava falando de Réveillon, né eu vou vou para a última ilha da América do Sul agora né e... que é a ilha de Navarino tem um trekking lá que é o mais mais longe do continente e lá, nesses lugares, a gente dá muito coaching, né, a gente dá Perfeito. muito, dá toques, é impossível você ficar mais dois dias escondendo a uma máscara, vai, então aparece tua essência, você vive mais a tua essência, tem a teoria do terceiro dia, né, o terceiro dia em ambientes de natureza, relaxa teu córtex, relaxa você, deixa você em um estágio bem melhor, né. Agora, meu amigo, você vai conhecer um pouco mais do lado dele, o lado B, o lado curioso, alternativo do entrevistado. Vambora, Fredão. Vamos lá, cara. Vamos, então, vamos lá. lá. Fala pra gente aqui, Fred, uma saudade. Cara, saudades. Cara, o que eu mais sinto saudades, por incrível que parece quando acordo, assim, eu é, acho que porque me faz sentir bem. É um vento e um, e um, um pouco de neve no meu rosto, cara. Isso me faz... Me faz sentir limpo, me faz sentir renovado, cara. Sensacional. E a maior alegria? Ah, cara, a maior alegria, por incrível que pareça, assim, quando a gente cai no lado família, é quando nasce teu filho, é, né? Fantástico. Isso é fantástico. Você chorar sem querer chorar é sensacional. Mas vou é. te falar uma coisa. Alegrias eu já tive tantas. Eu acho que eu... Sei lá, Elencar, uma alegria específica é meio, é meio raro, porque eu acho que eu já... Eu já sonhei tantos sonhos que eu nem pensei, aliás, já vivi tantos sonhos que eu nem pensei em sonhar, cara, entendeu? Perfeito. E alguma coisa na sua vida, Fred, ao longo da sua vida, assim, que você se arrepende, se pudesse voltar no tempo, não faria novamente? volta, né? tem 500, né? <risos> tem 500, mas você sabe o quê? Eu até estou lendo um livro, errar é, é faz parte do aprendizado, né? Uhum. Mas sem dúvida, tem muitas coisas que eu errei que eu faria de novo. Aliás, que eu, que eu faria Não. melhor agora, né? Perfeito. É, e, mas que também faz parte da tua evolução de crescimento. Sem né? dúvida, sem dúvida nenhuma. É, tudo é um aprendizado, né? E Fred, fala uma coisa: o que, que você costuma fazer quando ninguém estiver fazendo, hein? O que, que eu costumo fazer quando Cara, ninguém estiver fazendo? Quando ninguém me vê fazendo? É. Cara, eu amo brincar com as minhas cachorras, cara, eu amo, amo caminhar no meu bairro, amo, amo ouvir música, amo ler livro de montanha, fico curioso, essas coisas me divertem demais, adoro um bom blues, um, um, um jazz, um rock, né? Adoro Mpb, adoro Tom Jobim, é, é, me considero um cara do, do planeta, então eu sou muito curioso. Eu raramente estou meio parado, mas quando parece que eu estou parado, estou fazendo algo ou estou pensando algo, mas Coisas que me divertem demais é brincar com minhas cachorras, com minhas duas boxers. Sensacional, muito bom, cara. Uma palavra que define Fred Duclerc. Ah, é vida, cara. Vida. Sempre vida, cara. Vida. É isso aí, meu garoto. Obrigado, meu Fred. Obrigado, sucesso você, cara. aí, cara. Obrigado. Muita, muito montanha, muita montanha pra você. Pra nós dois, cara. Muitas conexões com as Pode pessoas, com a natureza. A e vambora, continua mais a montanha, meu amigo. Vambora, vamos junto olha. Vambora, divulga cara. aí, o programa que. Todo mundo tem que conhecer uma experiência nova e a experiência de montanha é espetacular. Obrigado pela companhia. Lembre, continue comigo. Sem você o canal não existe. Se inscreva no canal, compartilhe. Vamos fazer o conteúdo mais bombar, porque quem que não quer viver mais? Vamos nessa, conto com você. Até a próxima.